A empresa, dona das redes Ponto Frio e Casas Bahia, foi condenada por cobrança abusiva de metas pela Justiça do Trabalho. Diariamente, a trabalhadora era ofendida e passava por situações humilhantes na frente dos colegas. Ela era obrigada a fazer vendas casadas, deveria empurrar serviços junto com a venda de aparelhos. Quando não conseguia, era taxada de má vendedora ou profissional mecânica. Tudo sendo cobrado aos gritos pelo gerente no meio da loja ou em reuniões. As testemunhas do processo confirmaram a versão da trabalhadora. A empresa, então, foi condenada ao pagamento de R$ 3 mil reais como compensação pelo assédio moral que ela sofreu. Foi condenada ainda a pagar horas extras, os feriados trabalhados e não compensados e ainda as verbas rescisórias como aviso prévio, férias e décimo terceiro salário.